Olá, é, vou nesse vídeo aqui falar para vocês da instalação do programa de edição. Eu trabalho com NetBeans, você pode trabalhar com outro programa de edição, mas nesse vídeo vou ensinar a instalar o NetBeans e a configurar e começar a trabalhar com ele. Bom, é, você acessa aqui o site netbeans.org e clique em download aqui no cantinho. Você vai ser jogado para essa página de download. Aqui tem a configuração da linguagem e da do sistema operacional. É, o meu sistema está em inglês. O, o, ele já reconheceu que eu estou no Mac e provavelmente você não vai precisar mexer nisso daqui, mas aí está aqui na sua frente para você poder trocar a língua. O, a versão que nós precisamos é o PHP, tá? Então basta você fazer o download desse arquivo, são 46 MB mesmo Não precisa fazer o download do, da versão de C ou de Java é, E o que você precisa antes de instalar o NetBeans É ter o Java instalado Aqui embaixo ele está ele te avisando isso E ele já tem o um link aqui para o java.com E basta instalar essa versão aqui do Java mesmo tá? É, ele vai jogar para mim aqui o no caso aqui ele está me dando um aviso do Chrome aqui é, que faz ah no, o 64 bits mas aí se eu clicar aqui ele já vai me jogar já fazendo download aqui do Java é é, é o Java normal se você já tem o Java instalado no seu computador você não precisa disso. Ele está falando aqui do JDK. O JDK é apenas para a versão do NetBeans que vai ter suporte a, a desenvolvimento Java. O NetBeans para o PHP é o Java normal. Se você já roda o Java de alguma maneira no seu computador, você já tem o Java. A instalação do NetBeans não tem nenhum grande mistério. É um padrão de próximo, próximo, próximo. E você vai ser jogado nessa tela daqui Eu já tenho alguns projetos criados no no, no NetBeans Eu já tenho alguns projetos aqui Ele tem aqui o, eu vi os arquivos e os projetos é, Eu já configurei que o ambiente de desenvolvimento dele É o htdocs do meu servidor local E o que você precisa para trabalhar com o NetBeans de verdade É ter um projeto Você não pode criar nenhum arquivo fora de um projeto e você também não pode criar um projeto para o teu HD Docs direto, porque o NetBeans ele vai ler os arquivos dos projetos e vai te dar sugestão de autocomplemento de nome, de variável de função. Então se você criar um projeto só para todo mundo, ele vai ficar muito lento, porque ele vai querer ler todos os arquivos que você tem no seu computador de desenvolvimento web, e as sugestões vão ficar muito lentas, então é bom que você tenha um projeto para cada é, projeto seu. Eu vou criar aqui um projeto que vai ser para mim ao longo do curso, eu vou criar aqui um novo projeto, tá? aplicação PHP, aplicação PHP no caso código existente, e caso você esteja criando um projeto com alguma coisa que já existe lá de arquivo. É, eu vou botar aqui o procurar para o meu htdocs. Ele não apontou para o meu htdocs aqui. E no caso, meu htdocs não está aqui. Meu htdocs é em applications, champ htdocs. Ah, eu, no caso eu tenho que criar o diretório antes Então vamos criar aqui o diretório rapidamente Tem uma questão de permissão aqui no Mac Criar aqui uma nova pasta é, Vou chamar ela de PHP Online. E aí no caso aqui é htdocs PHP Online. Então eu selecionei aqui o diretório, o nome do projeto é importante para eu poder saber qual projeto que eu vou trabalhar. E eu já posso, na verdade, já dar o finalizar, não tem grande configuração. É importante que você esteja com a quantificação UTF-8. Você precisa trabalhar com o projeto NetBeans exatamente porque se você não está dando um projeto UTF-8, a quantificação não vai ser UTF-8 e você vai ter problema com acentuação. Então trabalhe sempre com projeto, eu já vou clicar aqui em finalizar, eu já tenho aqui o meu projeto, é, arquivo de código fonte, não tem nada, e eu posso criar um novo arquivo, clicando com o botão direito aqui, novo arquivo PHP, e aí é só criar o arquivo. É, em uma outra aula eu vou criar aqui um arquivo de teste, vou rodar no meu servidor, que vai ser a maneira que a gente vai testar o nosso servidor, se ele está funcionando tudo direitinho.